Por que estamos no menu, você pergunta? Porque para terminar 100% do jogo, nós precisamos terminar Kirby Fighters 10 vezes e, yeah, eu vou começar exatamente agora com Sword, é claro. Peraí, como, como assim o jogo começa a gente no Easy? Vamos começar no normal. Provavelmente não é a coisa mais inteligente do mundo, mas, uh, basicamente, uh, esse minigame é um minigame que expõe exatamente o quão. Nossa senhora, que travada foi essa! Oh não! Esse minigame é um minigame que expõe exatamente uh, o quão óbvio é o DNA de Kirby em Smash. Porque isso. Isso aqui é simplesmente Smash estilo single player. Bom, tem multiplayer, pra falar a verdade. Tem, é claro, a versão completa. Ei, ei, pare de jogar bombas, etc. Isso aqui é basicamente um modo arcade que você tem que derrotar vários Kirby's e é yeah, basicamente isso. Infelizmente não tem, tipo, todo o sistema de especial lateral e etc. Mas tem várias arenas, etc. E seria. Olha, sabe o que seria a melhor coisa se, tipo, o Kirby pare imediatamente? Seu Kirby. Ok. Peraí, isso aqui vai fazer eu ficar mais rápido E yeah, é, isso vai ser um auxílio tremendo A propósito, não imaginei que Lolo e Lalala fossem uh, funcionar aqui como obstáculos Mas definitivamente é o caso Uf, Meu, tô... Ok, eu me recuso a perder imediatamente agora E é exatamente por isso que... Oh, yeah, yeah vou deixar ele... Peraí, não seja atingido pelo gordo Oh, yeah, você tem a capacidade de desviar Lembre-se, desviar... E bloquear é algo importante nesse tipo de jogo, mas. Ui, uh, agora nós temos dois Kirby com um martelo. Isso é potencialmente perigoso. Uh, quer saber? Eu vou simplesmente uh, carregar o um ataque aqui. Oh! Todo mundo está lutando contra todo mundo! Eu absolutamente aceito isso! O jogo dá pra parar de ficar travando. Crackle está aqui. Uh, e eu vou ficar o mais longe possível. A propósito. Pera aí um momento. Esse cubo aqui. E esse cubo é simplesmente eu me recuso a acreditar que isso aconteceu. É simplesmente o um cubo que existe em Em... itens não são permitidos um versus um final destination. Não entendeu isso não? O um... que, que eu ia dizer? Eu não tenho certeza. Eu quero um item aleatório. Eu não tenho a menor ideia do que acabou de acontecer, mas o Kirby amarelo foi devastado pelo Crackle, então tá tudo bem. O importante é que funcionou. O uh, que, que que eu ia dizer? Alguma coisa? Olha, yeah! o cubo é um cubo de Aride que contém itens. Se você não sabia disso, agora você sabe. Uh, olha, honestamente, é uma coisa inteligente a se fazer aqui é simplesmente deixar os dois Kirby se matarem, mas tipo. Conseguir atacar mais de um... Uh, num ataque aqui, seria fantástico. Como assim? Eu pensei que eu estivesse invencível ali, mas definitivamente não foi o caso. Ok. Não, eu, eu, eu, ora, deu. Cai fora daqui. Antes que isso fique ruim demais. Yeah. Isso é o que deve acontecer. Ok, nem tanto assim. A propósito, uh, uma coisa que eu devo mencionar... Oh, não não, não, não, não, não, não, não, Absolutamente Ok, quer saber? Eu estou satisfeito com o que acabou de acontecer ali, isso foi... Invencibilidade! Yeah! Oh, isso não mata instantaneamente como eu imaginava, mas tudo bem, eu estou satisfeito com isso. Tem uma bomba aqui. Yeah, simplesmente exploda, por favor. Ok, não sei o que foi o que derrotou ele ali, mas tudo bem, deu certo, é isso que importa, mas... Tem Insiders. Ah, isso pode ser um problema. E yeah, é, o motivo de eu estar fazendo isso agora é para simplesmente evitar o máximo possível repetitividade. Porque, tipo, já imaginou diversos episódios seguidos de Curry Fighters? E yeah, é, isso definitivamente não seria ideal. Ok. Uh, e yeah, é, não, não, não, não, não, não estou interessado nem um pouco em ser detonado. Oh, eu quero isso, no entanto. E yeah, é, toda... Toda minha vida é recuperada entre cada luta, então tudo bem. Se bem que, tipo, a inteligência de oh! artificial aqui de cada personagem individual é meio que Oh, você pode fazer uns combos aqui com a espada ou realmente, definitivamente. Bom, eu ia dizer, ah, eu escolhi a, a habilidade correta, sem dúvida alguma. Mas, tipo, você tem que terminar esse minigame com todos para você ganhar recompensa, então, uh, pois é, né? não faz muita diferença. Ok, muitos que podem me atacar de longe, isso pode ser potencialmente desastroso, mas espero que não. Ok, não, não, não, não. chega, chega, chega, não, não, não, não. Yeah. Eu vou sair fora daqui, eu vou só esperar um item aparecer e tipo... é, yeah, e ataca, certamente, de vez em quando. E yeah, eu, eu vou ficar aqui de longe. Ok, não, não, não, não. Espera aí. Ali perto do Diddy tem um item. E, ok, somente a minha velocidade. Não, ele recuperou vida. De onde veio aquele item? Eu não tenho a menor ideia. E yeah, é seja atingido por aquele gordo. Isso é o ideal. pera aí. Sabe o que é muito mais ideal? Eu conseguir isso aqui. O que isso fez? Bomba em todo mundo. E yeah, é ok. Ou consigo uma cereja... Muito melhor do que não conseguir uma cereja. Não, não, não, não. Pare. Pare de me chicotear, Indiana Jones. Ok, só sobrou o Parasol, então deu tudo certo. Ah, se eu não me engano, a dificuldade não importa. Aqui o importante é terminar, então tá tudo ok. Uh, espada versus espada. Eu... não sei como isso aqui vai funcionar. Oh, não! Por que ele tem uma barra de vida tão grande? Ou não sei. ei, ei, ei. ei. Cesse isso o mais rápido possível, por favor. Ok, é, é, ok, maravilha. Yeah, me, dê, me dê item. Isso é o que eu quero. Ok, ok. Será que eu vou conseguir deixar ele bem longe? E yeah, é assim eu posso. Oh, pera, pera, pera, pera. Eu quero essa pizza. Ok. Oh, será que eu consigo? Ok, não foi exatamente o melhor combo do mundo ali, mas foi alguma coisa. Oh, pera um momento. Eu quero esse item. Uma folha. Uh! Simplesmente power-up de Kirby's Dreamland aqui definitivamente não era uma coisa que eu imaginava. E yeah, é, quer saber? Eu acho que isso meio que comprova que eu não fiz 100% nesse jogo, porque eu não me lembro de basicamente nada disso aqui, mas é... Yeah. Uau, 5 minutos e 83? Isso aqui foi, tipo, quase exatamente 5 minutos. Seria impressionante se tivesse acontecido, mas é, yeah, ok. Isso foi a primeira ida em Kirby Fighters, agora vamos para Lollipop Land, onde... Que eu não tenho nenhuma habilidade, porque é claro, eu estou entrando aqui agora, mas eu acabo de conseguir parar só aqui com facilidade. Então, uma coisa que eu devo mencionar aqui é que, tipo, quando você consegue... A super habilidade de sucção ali, você obrigatoriamente perde a sua habilidade. O que yeah, não é algo muito bom, sem dúvida alguma. Ah, será que seria melhor conseguir Spark? Quer saber? Eu acho que simplesmente pela natureza do jogo ter dado para pra gente é sinal de que é benefício utilizar isso. Porque, tipo, será que isso me defende completamente contra essas bombas de doçar ali? Eu não sei mas é possível e eu não estou exatamente muito interessado em testar, então vamos simplesmente continuar em frente aqui. Oh, peraí, peraí, peraí, um momento! O jogo me deu a chance de utilizar o Whip, então é claro que eu irei utilizar o Whip. Whip, como todo mundo sabe, uma das melhores habilidades aqui. Nós temos um Grand Wheelie, o que significa que Roda é uma habilidade que existe nesse jogo. Oh, qual é? Eu não simplesmente estou conseguindo atingir muito ele com os meus ataques, o que não é ideal, senhor E é, simplesmente, fique de longe. Tipo, eu tenho que me lembrar que em Kirby, uma coisa que você deve fazer é evitar o máximo possível ser ultra-agressivo. Caso contrário, isso não vai ser muito bom. A propósito, será que tem alguma habilidade especial aqui com o Willy? Espera aí. Pra baixo, pra baixo, enquanto. Oh! Ah, eu posso carregar o um ataque e eu posso fazer isso aqui. E yeah, é, tipo, uma coisa que. Willy, uh, sem dúvida alguma. aí. Eu posso apertar A. Pera aí, o quê? Ok, com o boost você pode pular enquanto ataca. Isso... Eu nunca realmente... Prestei muita atenção uh, nos ataques alternativos que você pode fazer com o Willy. Mas é, isso pode potencialmente fazer isso ser uma habilidade útil contra chefes. Mas é importante, tipo... Não imediatamente perder a sua habilidade em espinhos tipo isso é menos do que ideal sem dúvida alguma. Ok, yeah, yeah. você pode simplesmente uh, passar aqui tranquilamente e dar tudo certo. Também realmente deveria, sei lá, prestar atenção. Ok, Que que é a situação aqui? A situação aqui é que isso é extremamente simples, mas mesmo assim... Oh, pera aí! E é assim que você acaba perdendo... Num negócio que deveria ser extraordinariamente fácil. Ok, tudo bem. Não tem stress. Simplesmente utiliza os movimentos mais simples, possivelmente imagináveis, que dá certo. Eu tentei ir mais rápido, tentando fazer coisas mais complicadas, mas, como vocês viram, não deu certo. Oh yeah, justamente estava me perguntando hum, que som é esse que eu estou ouvindo. É simplesmente esse tanque de doces sendo utilizado aqui, os doces mais explosivos da história. Quer saber? Faz sentido. Todo mundo sabe. Isso não foi inteligente. Mas enfim, todo mundo sabe que dependendo da concentração de açúcar no ar, açúcar pode sim se tornar explosivo. E é por isso que existem regulamentações específicas lidando com concentração de açúcar no ar porque yeah, se tiver açúcar demais no ar uh... oh! yeah, tchau pra você será que se foi inteligente? foi, porque caso contrário eu teria perdido este baú, o que não seria bom, sem dúvida alguma e a gente consegue uma das pedras, ok mas é, yeah, açúcar é inflamável sem dúvida alguma e, tipo, geralmente nos lugares que tem esse tipo de problema é justamente armazenamento, silos, etc. Já explodiram no passado, provavelmente vão acabar explodindo no futuro por falta de cuidado, mas... E falando em falta de cuidado, eu tenho que parar de, tipo, ficar só no sétimo ali, porque... Tipo, qual é? Eu, eu tinha feito duas razes seguidas onde eu perfeitamente conseguir tudo que eu queria tipo eu não devo fazer esse padrão continuar a propósito no último episódio eu esqueci de pausar no chefe ali uh, Archer isso é uma habilidade nova aqui desse jogo isso é basicamente a habilidade que foi criada para você demolir a arena porque tipo Kirby ele simplesmente tem tios carregados e tios carregados e tios carregados e é basicamente isso que ele faz uh, Oh yeah! E acho que ele fica invencível se utilizar isso. Ah, eu não lembro exatamente como que funciona aqui a situação. Ok, você simplesmente carrega. Ok, você ataca pra cima. Pera aí. Ou você pode também fazer isso, o que provavelmente é bastante bom. E ataques de corrida. E... E yeah, ok, nós temos mais outros ataques simples. Ah, dá pra carregar três níveis, só que é basicamente um tiro de Mega Man. Eu não sei porque eu pensei que simplesmente fazer uma carga simples era algo bom, mas é. Isso é realmente o melhor ataque que você tem, ele mantém você parado, o que certamente é algo muito útil pra se utilizar contra chefes. Enfim, uma das melhores habilidades desse jogo, e provavelmente a habilidade que eu vou utilizar na True Arena. Simplesmente pela natureza de ter muitos chefes naquela arena. Tipo, eu acho que foi justamente isso que fez eu desistir de tentar conseguir 100%. Ou isso, ou o jogo de ritmo uh, do DJ, eu não tenho certeza. Mas eu também não me lembro de ter tido muitos problemas com isso. Só por nós temos novamente a lança como um ataque aqui, como sugerido pela existência desse inimigo ali, que... Eu não disse nada, mas aqui ele... Ele é um dos... Ele parece ser um dos... não, Espera aí. Eu me refuso a acreditar que isso aconteceu. Bom, vamos utilizar a lança agora. Ei, pelo menos você pode utilizar ela na água, então... Tá aí um benefício que... Ok, a gente... Bom, ia dizer que a gente ia ser forçado para ir pra cá, mas não. Tava pra atingir aquilo a partir de fora da água. Mas... Oh! Novamente nós temos gimmick de ficar... Ah, oh, é só isso? Simplesmente... Deixa o controle no ângulo e ataque isso? Extremamente simples. Provavelmente vai ser utilizado de maneiras mais criativas e complexas no futuro. Eu não sei porque eu tô dizendo... Talvez, porque eu sei que isso aqui é utilizado de maneiras mais criativas no futuro. Não exatamente essa situação de ter que cortar algo, mais. Ah, yeah, eu não não sei não sobre a lança. Porque, tipo, esse ataque de correr da lança é tão ruim. E, naturalmente, eu costumo correr a maior parte do tempo, então... É, desconfortável. Ok, você tem que simplesmente voltar ali que você consegue... Uh, mas... Bom, eu ia dizer semente, mas isso isso não é semente. Isso aqui é somente uma joia. Oh, uh, a propósito... Eu não sei porquê, mas o fato da tela inteira ter ficado mais escura... Sei lá, não. foi uma transição meio que esquisita. Não ficou completamente natural. A propósito, eu certamente não... Imaginei que aquele peixe ia coletir comigo, apesar de, tipo, obviamente, aquele peixe estar no mesmo plano de colisão que eu. Meu, é interessante jogar esse jogo sem utilizar 3D, porque é assim que a gente percebe a diferença que isso faz. É, mas... Eventualmente, quando... ou oh, espera um instante, o que é isso? Oh, ainda bem que eu decidi explorar. Caso contrário, eu ia ter que refazer essa fase só pra tentar encontrar isso aqui. Provavelmente eu vou ter que refazer algumas fases só pra conseguir uh, recuperar alguns chaveiros Raros que eu deixei esquecidos por aí Mas é Ok então Estamos de volta Na hora de sucção aqui E eu vou ter que prestar extra atenção Aqui em todo Porque uma coisa é certa Nesses segmentos É fácil você acabar cometendo algum erro simples E perder completamente A sua chance de pegar algum item importante Igual eu fiz literalmente No primeiro segmento desses então, é, yeah, melhor eu tomar isso como uma inspiração, mas... a proposta, se faz, eu me lembrando bastante do segundo mundo uh, de Castle of Illusion. Pelo simples fato de ir yeah, a ser o mesmo tema. Eu sei, que coisa incrível, mas... Ok, qual é a ideia aqui? A ideia é que... Ok, se eu puxar isso pra aqui, eu vou poder entrar nessa porta, etc. Mas o que acontece são simplesmente sair em frente por aqui, a fase simplesmente continua, então, yeah, ok, não, não estou interessado nisso, ok, pode pode vir para cá, pode derreter isso tudo aqui, ok, isso aqui foi meio que perfeito, tipo, ainda tem uma chance de ser atingido ali, mas tá bom do jeito que está, e é yeah, uma coisa que eu devo mencionar novamente, se uma porta tem uma estrela laranja em cima significa que é algo opcional e eu estou tão tão grato pelo fato disso ser uh, uma convenção que existe aqui uma regra porque era realmente necessária e isso evita retornos redundantes desnecessários em fases certamente o que é especialmente importante Uh, nessa geração de Kirby, porque sempre tem um subjogo onde você basicamente uh, rejoga o jogo inteiro. Ah, pão! Sem dúvida alguma. <risos> algo que. <risos> Honestamente, tipo, a maioria das coisas aqui é. que serve como item de cura nesse jogo: é algo, algo delicioso, algum doce, sushi, etc. Então, simplesmente pão branco. <risos> <risos> tipo, eu imagino que esse tipo de coisa ia somente deixar o Kirby triste e decepcionado, porque. Oh! Lembra que eu tinha dito sobre cometer erros? Ok, dá, dá pra eu corrigir isso. Dá pra eu definitivamente corrigir isso. Pera aí. Yeah, isso é só pra conseguir o chaveiro. Ok, tudo bem. Eu só tinha que primeiro ter trazido pra cá, mas. Não, não, não. Acho que eu não errei nada no fim das contas. Pera aí. Como é que eu posso. Ok, o Kirby pode simplesmente passar ali por cima. Isso realmente não parecia como algo possível, mas ok. Deu certo e é isso que importa. E aquilo não era nenhum chaveiro raro em lado. Você sempre consegue um desde que você consiga. Ok, o que é isso? Nós temos. Coisas aqui no fundo que parecem que vão ser. Assim... Pera aí. Será que a gente vai lutar contra um subchefe? Não, a gente vai simplesmente desenrolar green greens literalmente em preto e branco aqui. Oh, ok! Agora eu me lembro, se fica preso, aí você tem que trazer um pouquinho mais pra trás e tipo. Ah, o fato de eu ter puxado ali pra trás fez algo extra aparecer aqui. Que, é claro. Tem a Sunstone que estava faltando ali. A propósito, toda vez que eu tento falar Sunstone, eu tenho que me segurar para não falar Sunsoft. E falando da Sunsoft, uh, ela voltou a publicar jogos na Steam, o que é certamente algo, sendo É, isso não... É, isso definitivamente não foi um mas sem dúvida alguma melhor do que o 7. Ok, que tipo de recompensa você consegue aqui exatamente? E a resposta é... Recuperação de vida e... Ó, oh, a gente não consegue um chaveiro. Me pergunto se vai ter uma ocasião. Ok, nós conseguimos 25 chaveiros e o jogo comemorou isso sem dúvida alguma. mais. olha, eu me lembro de... É, quer saber? Quer saber? Vamos dar uma olhada aqui na coleção de chaveiros só para verificar o que tem aqui e ter uma noção. E a resposta é que... Oi, oh, você pode utilizar moedas. Ah, fascinante. É isso funcionou. Não sabia que o Cita tinha suporte a moedas aqui, mas e yeah, é ok, se tiver faltando muitos no final, eu posso simplesmente gastar um monte e eu posso, sei lá, forçar o jogo a classificar como se eu tivesse um Talvez. Eu, eu não sei. Ok, vamos voltar aqui e ver se o jogo tem algum tipo de alerta. Sem nenhum tipo de alerta.